Curso online de escrita, gratuito e com certificado. Você assiste a 10 aulas curtas e dinâmicas sobre escrita no próprio YouTube e faz uma avaliação de aproveitamento. Se atingir a pontuação mínima, você recebe um certificado diretamente no seu e-mail. Simples, prático e didático. Acesse www.andros.com.br e inscreva-se já!